O governo ele fez diversas melhorias nas condições ou no ambiente de negócios para a exploração e produção de óleo e gás no Brasil, né? uma sequência de medidas, né? e, e essas medidas certamente vão fazer com que a gente tenha um interesse muito grande nos leilões do pré-sal que estão acontecendo e que, portanto, a gente vê com bastante otimismo essa nova fase.